A sexta edição do Blessing Day aconteceu na Escola de Engenharia, abordando o tema dos explosivos e suas aplicações em diferentes áreas, como na mineração, na construção civil e na segurança pública. Conversamos com Pedro Zanca e Marcos René sobre o trabalho realizado por eles, por outros estudantes e por professores e sobre o objetivo do Blasting Day. Atualiza! sou presidente do ISE Brasil Student Chapter e estamos aqui na sexta edição do Blasting Day, mantendo a nossa tradição de reunir uh, profissionais, empresários, academia e alunos com tanto da arte de fabricação com da área de uso civil de explosivos, uh, num evento que tem se mostrado muito bem aceito né, nos nesses últimos seis anos. Mantivemos a nossa tradição de manter a, um vínculo com a, tanto a academia como no meio para o meio uso final tanto o pessoal com, do uso explosivo como o pessoal da prevenção temos aqui tanto o pessoal do exército da fiscalização como o pessoal dos do esquadrões de bombas do BOP já temos fabricantes de material de explosivos assim como também temos engenheiros temos inclusive uma da figura ilustre o um manezinho da explosão que da implosão que veio passar passa parte do conhecimento de, do conhecimento e experiência dele na parte das explosões inclusive é, algumas implosões conhecidas como a do Palace 2 alguns anos atrás uh, tivemos também uh, alguns fabricantes de materiais diversificados uh, temos um bom conjunto de patrocinadores que apoiam o nosso evento nossa interação e temos assim mantido a, sempre a, o divulgando melhor o uso do explosivo acabando de desmistificar desmistificando, desmistificando Uh, a imagem do explosivo que é perante a sociedade civil e nós temos assim, con conseguimos até agora com o objetivo, e temos conseguido a uh, desenvolver, melhorar a cada ano uh, a divulgação da nossa profissão nós somos uh, ao chapter estudantil o único em atividade no país uh, temos ainda uh, um outro profissional no, no Brasil a, a Associação Brasileira de Engenharia e Explosivos e ambos ativo, temos uh, mantido a uh, focado no né, uso de na interação, alunos aluno, aluno e profissão, academia e empresas, para ter uma melhor troca de conhecimentos. A gente começou o charter há cerca de 3 a 4 anos atrás, se não me engano. Eu não estou mais tão ativamente, mas até então me, me ajudou muito na minha formação. Eu consegui conhecer muitas pessoas da indústria. Hoje eu vou nos eventos, tanto da ICI quanto não, acabo conhecendo 20 pessoas, revendo pessoas que eu... Eu vi nos eventos, nos primeiros eventos, e contribuiu muito para minha formação, porque cada detalhe que tu enxerga numa apresentação, consegue absorver aquilo, para tu, tu anota aquilo, tu consegue lembrar na hora que tu trabalha em campo. Hoje eu, eu presto serviço de consultoria na parte de sismografia, mais especificamente pedreiras e de monte urbano, e foi num dos eventos que eu conheci algumas das pessoas. Eu trabalhei em outra empresa de carvão também, que acabei. De, de, de lá comecei a ver muito desmonte em, em área, desmontes específicos, coisas que tive que retor, retor, retornar ao chapter, retornar a ICI para poder consultar na internet isso e poder tirar alguma dúvida, sanar algum problema que eu tinha e o suporte que a gente tem na SI, pela internet online, ou online, até com um colegas do chapter, pessoas que a gente conheceu, que consegue uma boa resposta, uma boa resposta do mercado, porque são materiais atualizados, são materiais que estão sempre disponíveis, se eu tiver tipo, um smartphone no meio do campo, se eu tiver uma internet, resolve o às vezes. E é um papel fundamental que o chapter está fazendo, Essa, esse, esse, começou muito pequeno, começamos com 20 pessoas participantes de um evento, hoje nós temos já tivemos eventos com 120, 130 pessoas, o, o grau de abrangência da indústria é alto, mais da metade das é, pessoas são da indústria, Pessoas de segurança pública, pessoas do, do, do BOF, essas pessoas nos auxiliam e nós auxiliamos elas a interação, ao conhecimento do explosivo. O papel do chapter está sendo interligar um, um órgão com outro, por enquanto. E eu acredito que com, com o Henrique nos, nos apoiando, o nosso advisor, é, o nosso chapter tem um bom... ele já está tendo uma boa resposta. Então, espero que isso venha a agregar futuramente cada vez mais na indústria de explosivos.